A malária continua sendo um problema de saúde pública em Moçambique, tendo crianças menores de 5 anos como o grupo mais afetado. Para perceber melhor sobre a implementação do SMC em Moçambique, procuramos o Dr. Baltazar Candrinho em Maputo e o Dr. Albertino Zunza em Nampula. Em fevereiro de 2020, o Programa Nacional de Controle da Malária realizou uma revisão do Médio Termo do Plano Estratégico para avaliar os progressos do, da implementação do Plano Estratégico até aquela data e definir quais seriam os novos passos para até o fim do Plano Estratégico. Nesta revisão da, do, do Médio Termo surgiram várias recomendações e uma das recomendações que surgiu foi que o Programa Nacional de Controle da Malária devia começar a implementar Estratégias adicionais às estratégias que nós estávamos a implementar de controle vetorial e de manejo do caso. Concretamente, estratégias ligadas à quimio-prevenção. Podiam ser SMC, podia ser MDA ou podia ser o tipo infantil. Neste contexto, o Programa Nacional de Controle da Malária decidiu adotar e começar a implementar as três medidas de minha prevenção a distribuição da administração de drogas em massa, MBA, o tratamento intermitente preventivo infantil, o tipo infantil e a quimioprofilaxia profilaxia sazonal, o SMC procuramos perceber ainda em que consistia a estratégia do SMC. Essencialmente, visa a, a prevenção da malária através da administração do medicamento às crianças dos 3 a 59 meses. Durante esse período em que ela recebe esta medicação, haverá a prevenção, a redução de casos de malária, redução de casos graves e também redução de óbitos por malária. A nossa perspectiva com estes resultados encorajadores, é fazer a expansão da estratégia para, primeiro, para toda a província de Nampula e, segundo, começarmos a implementar naquelas províncias. Mostra que existe uma sazonalidade e que se nós implementarmos SMC, nós teremos maior impacto. A malária previne-se.